Papai Noel. E já rolou você fazer papel, o cara mandar você mudar todo o estilo aí? Já. já? Fala um pouquinho aí, só pra gente não deixar passar. É, eu já assisti, deixa aí o, o, o curta que você fez, que eu gostei, mas você tá muito diferente lá, né? Pra, pra quem tiver agora e tiver lá no curta, bem, é, é bem diferente. Como é que chama mesmo lá o curta que você fez? Um, qual do. Pessoal, né? buscando. Um, é, eu vi aquele que você tá no escritório lá, que você sem, me passou. Sem volta, sem volta. É, acho mesma eu, volto, né? eu acho que eu com o Instagram, eu, é, eu é vou conseguir também esse do escritório. Instagram. Foi do Instagram, é. eu vi também. Eu né? só sei que eu entrei no eu Facebook encontro. do Kleber eu vi o book do Kleber, falei uau. Porque todo mundo faz é... tudo que parece igual. Não é, a mesma posição. E óbvio que meu pai é fotógrafo, então eu tô ligado. É tudo a mesma posição. Então, mas é isso. Depois me passa o contato que eu preciso atualizar meu book pro Meu pai de... tem estúdio então, lá em casa, ó. depois eu passo o contato <risos> É bom que o nome é o mesmo, então é fácil achar ele. Então, ótimo. Mas, mas, mas é, passa você. aí seus trabalhos aí, passa para quem tiver você curiosidade, você. quiser buscar você. Cara, eu já fiz, eu já fiz eu é, já fiz comercial, comercial. Ah! Do... Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu contar uma coisa sobre esse comercial da, do Carrefour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 Que, que que esse cara é seu aí que você tá babando aí, né? Ah, meu, meu primo, cara, olha lá, cara. É meu máximo. é meu maço. Aí todo dia eu parava é pra ver o Kleber naquela... Cara, ficou um tempão, eu parava, vamos, vamos ver meu primeiro, peraí, peraí, peraí. Aí eu parava todo mundo da empresa pra ficar vendo o Kleber cara, todo dia. Ó. Cara, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz comercial até pra empresa que com vocês. na TV. Né? Não sabe disso, né? Por quê? Eu fiz comercial pra empresa que vocês trabalham. Pro André ali do Breaking Bad? Eu vou ter que procurar não, agora. Não, então. nossa, eu, tô eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu vou, eu tenho... Acredito. Ou você acredita? acredito. Nunca, acredito. Tô... É, tô... é eu agora eu acredito. Fiz eu fiz dois filmes. Foi, acho que meu... Foi meu primeiro comercial, cara. Caraca, em 2008. Poxa. Acho que 2008. Foi o primeiro comercial. Eu gravei com, uma, é, com outros. Atores. Era eu e mais três ou quatro atores. E uma das atrizes era. Ela era é uma Chiquitita. Qual? Da primeira versão. Qual delas? Ela era a Fran.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 É. é mesmo, Areta, não. Puta, não, não vou lembrar quem que era, mas tinha uma das e tinha uma que era cara da, da nossa, nossa regiãozinha aqui do ter, uma das seguintes é. Aretao. De onde? Hã? De onde? Aqui da, da, da região Suzano Guarulhos. Suzano Guarulhos, ah, os... ah Guarulhos, ó oh. Guarulhos. Areia de Guarulhos. Hoje eu moro <risos> em São Paulo, mas Guarulhos está <risos> no coração. Aqui é formado na ONG.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 Aí eu tava com um negócio aqui, aí meu, deu 30 dias, falei, eu vou tirar. Tirei Sim. e deixei só para ganhar. Passou dois dias depois que tipo, do uh, limite. Tá Oi, Cleber, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, então. Você sem barba. é barba. O empregador, né, meu empregador, né, o tan, tan, tan, tan, tan, tan, Ele tá querendo fazer mais dois vídeos com você. Como é que você tá? foi tô ótimo, e gostaria muito de trabalhar né? Eu não tipo, aí, né Mas e seu perfil? Eu falei assim, então, eu tirei a barba, eu tô só com o cavanhaque. Putz, Kleber, é complicado Aí ligaram lá pra falar com o cliente. Dá o cliente fazer com... maquiagem, não dá? Pra então, colar. Pegou é... lápis de olho, sabe quando você fazia aquela festinhas junina? Mas... Isso, aí não. Tipo aí isso. o maquiador, no dia, ele cortou o resto de peruca e colou na minha barba. Aqui, assim. Não, fiquei com medo agora, que ele sabia de onde ia pegar esse tema aí, mas tudo bem. Eu vi eu vi, eu vi a peruca, graças Cê a Deus. Você viu? viu? Ah, ah, não, bem. não era eu meio. Não, não era meio. Não, não. Era, assim, não, não, não, né? não. era bem. Era bem retinho. Então tá bom, então tá bom. Era então tá bom. menos mal, menos mal, Aí ele colou e esse vídeo foi para pro... a estreia do VMB, cara, na época. Ia Nossa. ser lançado no VMB e tal, tanto os comerciais, porque era patrocinador, quanto. O movimento. Eu nunca vi o movimento. Nunca vi. O comercial tá no meu canal no YouTube. Eu deixei lá para tipo... Quem quiser, depois a gente vai colocar aí em cima aí o canal do YouTube do Cleber, aí vocês podem acompanhar. Não, também, eu não mas... movimento muito, eu só deixo os meus lá Tudo no bem. YouTube. Vamos de deixar agora. Vai começar a movimentar Por favor. É... é badalado. Trezepada é aqui é badalado, já temos 300 visualizações. É. Isso é Total. Bom, Total. É. Isso é bom. Pô. Total. Não, e, e aquele, aquele Cara, programa de semanas. esporte que você estava fazendo? Duas semanas. Ah, você fez da Ariel. É, Ariel você, não você fez? Ariel, não, não, Ariel. não. não. É, você estava você você com um projeto de você fazer um programa de esporte, né? Um negócio de futebol. Ariel, Ariel. Não, Agora o homem vai que uma coisa no rádio Não, no rádio, não era? É? Você fez alguma coisa no rádio? Sim, sim eu fiz, Ah, eu o vou... Kleber é locutor é. formado É, né? o Kleber ah, é, é, é locutor O programa ah, do Torro tor, tor. é um tor. oh, faz eu conheço uma conheço voz aí Mais a voz do locutor Você e o Trezepada aqui dentro desse programa Não vai ter nada de ruim Pra acontecer <risos> Meninas ficaram todas Mantebrato as... ah. Eu fiz curso de locução comercial. Como é que Com é curso locução de locução dela? comercial? Conta pra gente. É, sabe sabe essas que doses que, é que você ouve o cara... Olha fez, a carne! Fez, a... O carro tá tá do ovo! 12 ovos, é. um real. 12 fala é. doze ovos, doze ovos, um real. Ovo. Doze Eu tô ovo. falando do tipo 3x que estão passando, etc. É esse, é esse trabalho de locução comercial.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 Narrar é muito difícil, cara. É muito difícil mesmo. Assim. O cara é muito improviso um... também, não é, Kleber? É muito improviso também. Né? Muito é. Isso, pro falar. Por... Eu, eu, eu, é eu acho que cara, cara que narra na futebol, aquele cara que narra rápido assim. É, é, cara, é muito difícil mesmo. É brincadeira. Querendo dar um né? Que é super legal, né? Que todo mundo gosta. Então, ah, cara, é, mas nossa, eu mudei de hoje, né? Difícil, né? É fácil, né? É de, de, de rádio, cara, narração de rádio, eu fiquei impressionado. É monstruoso, é monstruoso. Mas todos esses tudo caras começaram no rádio, né, cara? A maioria, pelo é. menos, Então, assim, no curso a gente aprendia de tudo. Então, vamos imaginar aquela é narração de um jogo de futebol na rádio: um ficava na reportagem, o outro ficava na, na, nos pontos, tipo, que é, é 30 minutos do segundo tempo, vai, Kleber!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 Uma web rádio. É, então, é isso que eu lembro. que Você tava fazendo um negócio uma lá. É, gol e rock o nome dela. Não sei se continua com esse nome. Gol e rock. E fazia gol e rock. Gol e rock. E fazia muita mais. Pra quem quiser ver aí, ó, tem no YouTube aí Copa Ariel, né? Copa Ariel, que roupa suja te lava no campo, né? Ariel, cara, lava roupa suja. É, lava roupa. Ariel, eu vi. Depois disso. assistir isso daí.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 eu pensei é a mesma de... coisa agora. Aí, eu, cara, eu tava segurando pra não falar isso. Então, vem é para cortar, aparar os aí, eu, É, aí, aí ele tava ali e que é bom pra passar no cuidado Aonde você vai passar isso. Aqui. Não, Ao mimo. Agora, cara, não, peraí, peraí. Pera agora então Ai, vamos ver isso. se o Clebão é bom mesmo. Clebão, é bom. você fosse fazer o um comercial agora aí do aparador de pelos. É, Nasal, tá como seria? Não, manda ver.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 Felix, patrocina a gente.